Mas vai lá, cara, conta pra nós aí, como é que, da onde veio o Ali? O que, que que acontece com essa pessoa ali que todo mundo admira, todo mundo gosta, todo mundo segue? O que que... que conta pra nós aí, porque eu também tô curioso, quero saber. Cara, você quer desde o comecinho lá, desde, desde os primórdios? Não, não precisa explicar a fecundação. Não, não, não pode não. ser um pouquinho depois? Pode, por favor. Porra, beleza. Quando eu tinha 16 anos, vamos voltar lá no começo que é legal. Quando eu tinha 16 anos, até meu pai fez uma, uma pergunta pra mim, né? Eu fui morar com ele. E aí ele me falou assim, filho, o que, que você quer? Uma mesada e estudar na escola estadual, que é boa, né? Chama o Tonial em Ribeirão. Não sei se é boa ainda, porque faz tempo que eu saí de lá. Mas era boa. Ou, né, e aí você vai ter tempo com certeza pra trabalhar e tal. Ou você quer ir pra uma escola particular que provavelmente você vai ter que se dedicar de forma integral e tudo mais. E, cara... Você acha que eu vou querer ficar na, em horário integral na escola? Eu falei, não, não. porra. Eu quero ir para né? a escola estadual. A escola até municipal é... Acho que é estadual. Escola estadual o Daniel Mota. E aí eu falei, não, eu quero a minha mesada. E aí eu fui trabalhar num canal de TV. Chamado Canal RP9, em Ribeirão Olha. Preto. Né? Então aí eu fui ficar cara do Evaldo Jardim e tal. E aí eu fui, fui trabalhar nesse canal. E eu entrei nesse canal, né junto com o com meu padrinho, que é jornalista lá e tal, ele que me colocou lá dentro. Sim. E eu entrei pra varrer cenário, varrer estúdio e montar cenário. Então era o cara do... Ó, oh, agora vai começar o, o outro programa. Puxa a bancada, J a bancada. Tu era um... aquele desenho da Tasmania que você ia girando. Severin não, cara. Severi não mesmo. <risos> orelha seca. É isso. Só que em tudo que eu faço, cara, tudo que eu faço mesmo assim, é... eu não entro pra brincar tá ligado? Eu gosto mesmo, eu, eu me dedico e faço. Então, do cara que entrou limpando o estúdio, arrumando o estúdio ali dentro, eu passei pro cara, do, pra cameraman e também continuava limpando o estúdio, babá né? Porque Sim. canal pequeno... <risos> faz tudo. Faz tudo ali dentro. a gente sabe disso. você é, tem o canal já. Então, porra, é, é, faz tudo mesmo, né, Ricão? A galera tá ligado. Olha lá, ó, a galera já. Então, assim... Cara, canal pequeno a gente faz tudo mesmo, só que aí eu comecei a, a aprender câmera, então bater branco, usava DV7 né, que é casamento, Nossa, bater branco, muito de uhum. casamento né, batendo branco e tal ali dentro, até porque eu tô falando disso, tô falando de 2000 de e eu tinha 16, é 2006 cara, tô falando de 2006 né, então ali batendo branco, fazendo e tudo mais, beleza. Bater aí... branco, pra quem não sabe, galera, para pra chegar na cor certa, Isso. na luz certa. O cara não ficar amarelo, você tem que mirar numa parede branca e bater Isso. branco na, na câmera. Isso aí. Aí, cara, beleza, fui pra câmera. Aí surgiu uma oportunidade. Nas minhas férias eu dobrava o horário. Então, meio do ano, né, e as minhas férias eu virava, virava direto. Tinha dia que eu entrava 8 horas no canal e saía onze e meia. Por quê? Tinha um, três coisas que a gente fazia lá. De terça e quinta existia o programa do Beto Júnior que Olha. era um terapeuta holístico, então ele entrava ao vivo e tal, e super animal, é muito legal horóscopo, tarô ao vivo, papapá, pá, pá, muito legal. E tinha às quartas-feiras futebol em Ribeirão Preto, então eu ia pro estádio filmar o jogo do Botinha, o jogo do Comercial, o Comercial era de final de semana também ia e, e gravando, então eu fui subindo, então do cara Sim. que entrou varrendo, eu terminei editando no canal, controle, como controle mestre, passando a programação, tocando alguns programas ao vivo, tive a oportunidade de tocar o programa do Renê, que é um cara muito famoso em Ribeirão, morreu já, mas ele, Pedro Segueto, então assim, foi bem legal, mas foi Nossa. um aprendizado muito bom. Por causa dessa minha dedicação, um amigo meu de escola, Falou, cara, tem um amigo do meu pai que tá procurando um cara para uma agência de publicidade. E como ele saiu da Globo, ele tava querendo focar em fazer comercial. Você tá editando, não tá? Falei, oh, tolo, tô, acho que tô. tô aqui pra caralho. Mesmo que não tivesse. Eu é, estar. editava programa do Premiere ali, Sim. mexia, tá. Hoje não lembro nada do Premiere, mas assim. Aí eu peguei, cara, falei, tô, tô assim, beleza, e fui. Então, troquei o meu emprego dali naquela época, fui pro outro emprego ali dentro. Beleza. Aí essa agência, que era uma agência de publicidade, virou uma empresa de fazer site. Olha. A gente começou a fazer site, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Tive que ir pra rua pra vender e tal, abá. Resolvemos fazer uma plataforma de e-commerce. Então, ah, vamos fazer do zero. Programador para cá, programador para lá. Isso em 2008, né? Nossa. Então, tipo assim, programador para um lado, programador para o outro. Não, tal. Cara, aí colocamos o primeiro e-commerce no ar e aí o dono da, da do negócio falou: peraí. Eu tenho uma representação de marca aqui. Por que que ao invés de eu ficar fazendo e-commerce para o outro, eu não ponho um e-commerce no ar? Sim. E aí em 2009 nasceu a primeira empresa, que depois eu vim a gerenciar ela, mas que foi o primeiro contato com o e-commerce mesmo, que aí a gente pôs os produtos da representação no e-commerce, logo em seguida já veio o mercado livre, então a gente trabalhava com anúncio no Google e trabalhava com o mercado livre. Esse negócio foi crescendo, então saiu um negócio do zero de dentro da casa dele para um negócio de mais de 500 mil reais por mês, em cinco anos, naquela Sim. época. Saiu no negócio de um zero com só o Alê, né? para um negócio onde eu cheguei a gerir um time com 14 pessoas lá dentro. Uhum. E aí, de novo, mais uma vez, me dedicando 100% do tempo. Precisava ir pra São Paulo. Pô, vai buscar mercadoria. Eu voltava. Chegava, tinha que sair no outro dia de manhã, então chegava 8 horas da noite de, de volta de São Paulo, ficava até 11 e meia da noite ali dentro pra fazer. E tal, e tal, e tal. Então nesse aspecto cara fui me dedicando aprendendo e me destacando beleza aí a gente chegou né e, e cresceu bastante nesse sentido Sim. e aí em 2015 eu tive eu senti né a vontade de ter o meu próprio negócio então isso é, a pessoa está perguntando aqui é, quanto tempo na TV na TV eu fiquei um ano e pouquinho cara um ano e meio ali dentro e em quanto tempo foi essa sua trajetória até hoje? Cara, isso aí a gente estava falando de 2006 até agora, agora 15, dizer, 15 é? anos. Isso aí. 15 anos. E então... 2023 foi a minha primeira empresa, né? Porque em 2023 a gente fundou o canal Sim. Universidade Mercadonautas, que aí a gente começou a fazer um movimento né, de trazer conteúdo de mercado livre, porque a gente tinha descoberto formas de manejar o anúncio. Sim. É, era prata, ouro né, lembra? Aí diamante, sim. diamante sem juros <risos> e o bronze. Eu lembro, eu lembro, sim. Então a gente trabalhava com anúncio prata e aí a gente descobriu que quando a gente colocava o anúncio prata, o que a gente fazia? A gente colocava o anúncio prata, ele tracionava quando ele começava a vender bem, a gente mudava ele para gold, porque você pagava a quantidade. Exato. Né? Quero pôr 200 em estoque. Então, cara, a gente chegou a ter cinco pessoas recuperando o pedido. Naquela uhum. época, os caras ficavam no Procob, um bureau de informações, ficavam pesquisando a vida do cara. Pra ligar pro cara, ó, oh, a senhora é mãe do fulano, ele comprou com a gente no Mercado Livre, eu preciso que ele pague o boleto aqui, porque eu pago por cada transação. Me passa o contato dele. Então, assim, cara, um cenário totalmente fora da nossa realidade hoje. É igual a gente falar de, de, de Doom com, do, do. de o com o com, com teu filho, entendeu? Tio assim, que tem cinco anos. Você fala pra ele, filho, você só pode usar da meia-noite pra frente, senão o papai paga mais pulso. pulso. É, tio, assim. É, é. Tirar a linha e... Filho da mãe, sai da internet agora e <risos> tal. E aquela conta vim em 300 CS que o cara ficou no bate-papo uhum. da UOL de manhã. Então é o mesmo cenário. E aí 2013 a gente começou, né até na época foi um canal com quatro sócios e depois por vários motivos a gente se separou em sociedade. né Mas em 2013 Sim. a gente começou a gerar conteúdo e aí nasceu o Ale falando sobre conteúdo. Totalmente diferente. Eu tinha um posicionamento que eu vejo muito hoje em influencers novos, que eu queria audiência. Sim. Eu não me importava com a qualidade daquela audiência. Sim. Hoje não. Hoje eu me importo extremamente com a qualidade das pessoas que me seguem. Claro. Então o que eu falo, a gente falou disso hoje, Perfeito. o que eu falo atrai pessoas que pensam dessa forma, então eu sou muito direto nos pensamentos que eu tenho, de não sonegação, negação, de longevidade, Sim. de gestão, de continuidade. Mas na época, cara, até a, a Flávia Marcon me falou um dia, ela tá no Magalu hoje, né? Uhum. Ela e o Leandro Soares estavam no Mel na época. E ela falou: você era meio talibã, né? Você era meio, tipo assim, metralhadora. Porque eu, eu falava mal do Melly. Sim. Então tipo assim, cara, o Melly é perfeito? Não é. A gente sabe que não. Mas é um, é um único canal hoje que faz mais de um milhão de pedidos por dia. Perfeito. E que sim, proporciona uma mudança de vida pra todo mundo. Sim. Tem os desacertos? Tem os acertos? Tem, cara, mas sim. Então assim, eu ia muito na linha do porquê. Falar mal, a galera vem e fala, é isso aí, e não sei o quê. Sim. E você se sente bem. Claro. Só que era um movimento burro. Porque eu atraía para mim pessoas que só odiavam o Mercado Livre. E aí eu vendi um e curso fez. de Mercado Livre para esse cara. Que lógica faz isso? Nenhuma. né <risos> tipo, Você que tem. Né? Tipo assim, é, a única coisa que ele tem mais, a, a, a galera, o imperador do que filho, é pós-graduação. Então, tipo assim. merda. Então, <risos> são oito pós-graduações e não. publicitário. Tipo assim, tem lógica publicitária um cara atrair pessoas que não gostam do que ele está falando e, e tentar vender um produto para Zero. Então, assim, só que eu era um menino, cara. Eu tinha 23 anos. Então, não lidava bem com a crítica. Hoje eu lido super bem com a crítica, gente. Tipo assim, eu não leio. Tem alguém do meu time que lê. E ponto, <risos> entendeu? Então, tipo assim, quando o cara me chama de vendido, porque eu trago uma informação de forma coerente, e Sim. eu tô trazendo a informação ali dentro, tá ligado? Tipo, eu não leio. E pronto, e a gente segue o barco. Quem lê é meu time, meu time passa raiva, toma uns, uns omeprazol pra gastrite e toca o barco. Cara, é. <risos> ali... <risos> ali dentro... É, tipo, é isso, tipo, assim, como é que você se lida com o cara? Porque assim, a gente falou de crítica hoje. Sim. A crítica inteligente. A gente discordou hoje aqui no o aqui. pensamento. Exato. Então assim, a crítica inteligente, o discordar com sabedoria, ele é saudável. Perfeito. Não concordo com o seu posicionamento por causa disso, porém respeito. É o seu posicionamento Sim. e ponto ali Sim. dentro. Então tipo assim, o que eu não aceito é, é comentário burro, comentário xingando, até não porque dá, eu falo né? pra todo mundo. Ah, eu tô bravo com o Mercado Livre. Legal. Não é xingando ele que você vai conseguir alguma coisa. Perfeito. É, não é expondo um cara que tá no palco, pegando o microfone lá e falando, ó, oh, vocês bloquearam minha conta. Não. É mais fácil a hora que o cara descer do palco, você virar pra ele e falar, cara, eu acredito muito em você. Mas, infelizmente, comigo não está acontecendo isso. E eu preciso da sua ajuda para que você se prove Top. de que tudo que você falou é verdade. Você me ajuda? Sou um pai de família, tenho uma empresa, Sim. preciso disso, preciso daquilo. Então, assim, eu fui aprendendo. Então, com isso, em 2013, começamos a gerar conteúdo para caramba, colocar conteúdo na internet. Junto com a gente, começaram pessoas consistentes, como o Gil. A gente estava comentando hoje do Exato. Gil. Cara consistente e tal, começou também ali dentro, mas pouca gente entregava o ouro. Sim. Todo mundo tinha medo de entregar o ouro e na época a gente nem pensava em lançar o treinamento, tanto que a gente lançou um treinamento um ano e meio depois, uhum. assim, tipo, depois de já ter vários, alguns milhares de seguidores no canal, vários vídeos colocados ali. Beleza, isso foi a minha primeira empresa, então, com 23 anos. E aí, cara, 2015 eu decidi sair da operação que eu gerenciava Por um desgaste natural Eu cheguei num teto E aí em 2015, cara, eu tive um dos valores que, que me corromperam muito muito grande mesmo Assim, que, que me deixaram com vontade também de buscar o meu próprio negócio A gente tinha a meta com o nosso time E o nosso time tava alguns meses sem bater a meta Eles iam lutando pra bater essa meta E aí o que que aconteceu, cara? A gente bateu a meta Só que a gente bateu ela muito bem batida Sim. E aí, por exemplo, foi meu maior salário em tipo seis anos de operação ali dentro, né? Tipo a gente tinha vendido mais de 600 mil reais. E aí eu, como líder da operação, tinha tirado algo em torno de 13 mil reais ali dentro. E eu tinha pessoas que ganhavam 1.100 reais, que tinham tirado 2, dois, 2,5. Dois Só que toda a conta ela era feita para pagar a premiação Sim. e sobrar muito mais para o dono da empresa e claro. para a empresa. Não era uma conta burra Sim. ali dentro. Aí o que, que o dono da empresa fez? Mudou a regra. Hum. Então, no mês seguinte, eu tive que comunicar para o meu time, e o time era meu, Sim. Eu tive que comunicar pro meu time que o jogo tinha mudado, porque eles tinham conseguido atingir aquela meta. Hum. E, cara, isso pra mim foi uma gota d'água, assim, foi ruim, sabe? Claro. Sim, e me desgastou, e foi me minando, e eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer meu negócio. E aí eu, eticamente, comuniquei o dono da empresa apenas que eu ia sair. Sim. Fiquei mais um mês e meio treinando todo mundo, até eu sair. E aí eu brincava com o pessoal, falava, e se eu morrer amanhã? Você precisa saber fazer isso. Porque todo mundo vinha toda hora, né? Olê, quem vai aqui? Olê, quem vai aqui? Amanhã. É, mãe, aí amanhã. eu comecei. Por que, que você faz aqui? Ó, vem aprender a fazer pedido de compra aqui. Se eu, se eu morrer amanhã, se eu morrer amanhã, aí quando chegou no último dia, eu falei, gente, eu não morri, mas eu tô saindo. Então agora vocês já sabem, voar sozinho. Valeu, obrigado. Pum! e sair, então eu, só o dono da empresa sabia, não era a minha ideia prejudicar ele até porque nós somos super transparentes ele fez Sim. um excelente acordo comigo, me pagou mais do que deveria na minha saída foi Sim. um momento de gratidão, mas foi um momento que a minha relação ia ficar ruim com ele nesse aspecto e fui montar o um meu negócio uma operação de cosmético, que depois a gente também evoluiu Sim. ela para brinquedo. Me aventurei no meio do caminho com suplemento e dei um passo atrás. Suplemento, eu acho que o cara tem que entender muito de suplementação para poder fazer jogadas. É um mundo de bonificação de creatina. Para você usar creatina de um lado para o outro. Falei, cara, ou eu fico bom em cosmético e, e entendo de brinquedo, ou eu vou ter que ser o um especialista em, em suplemento. E sair por causa disso suplemento. Sim. Demos o um passo atrás, a gente estava trabalhando com grandes marcas, como Max Titanium. Sim. Integral Médica, outras marcas, demos um passo atrás ali dentro, mas fiquei. Então, de 2015 para cá, teve esse negócio que nasceu, né? Que realmente nasceu. A gente postou agora né? em 2021 a criação da fabricação. Saiu uma websérie no nosso canal da fabricação do zero ao Platinum, né? Fevereiro ali até final de abril, batendo Platinum e puxando uma operação nova, indo para um âmbito de fabricação própria já. E nesse, em 2018, eu tomei uma decisão com relação à universidade. Sim. A sociedade já tinha se desfeito, então já não existia... A universidade Marketplace sempre foi minha e, e o CNPJ, tudo sempre foi meu. E aí, tipo, os outros sócios optaram por não mais continuar no negócio. Porque é um negócio que cansa, cara. Sim, é, é, Eu tenho o maior prazer do universo em estar aqui, em estar com as pessoas, em abraçar todo mundo. Até falei pra Luana, a gente vai voltar ano que vem em evento. A minha maior graça era a hora que a gente acabava o evento, abraçar todo mundo e tirar foto com as pessoas. Sim. Poder conhecer a pessoa que tá do outro lado, aquela história que você conhece e, não, e você não conhecia. Top. Então, tipo assim, esse é um ponto que eu vou sentir, mas até lá a gente vai estar tá podendo abraçar. que a gente vai passando, põe uma luz UV em cima e se abraça na luz UV, tá ligado? <risos> Deixa eu, assim, dá um abraço na luz V. Faz a, a UV, cabine ali. Faz uma cabine do abraço. Isso. E aí a a gente vai pra cima é, nesse sentido. E aí, cara, em é, 2018, a Luana, que é a minha esposa, é a minha parceira em tudo que eu faço, assim como meu pai também. A Luana sim. é aquela que a gente pode estar tá na Pinaíba ou ganhando muito dinheiro, a gente tá junto, a gente tá, tá sempre... Até a gente brinca que é difícil a gente brigar, assim. A gente não, Cara, muito difícil mesmo, assim. A gente tem discussão besta de, de, de marido e mulher, mas sim. assim, brigar, cara, não. Então, assim, aí em 2018 eu falei pra ela, ó, nós vamos pra São Paulo. Nós fomos para um evento, e aí nós estávamos no evento, e eu falei, ó nós vamos para São Paulo. Aí ela, mas como assim? Eu falei, cara, não, a gente tem que estar tá aqui. Para esse negócio da universidade crescer, deixar de ser o Ale gravando mais um vídeo... Mais de 2000, quando? 2018. 2018. Para deixar de ser um negócio do Ale gravando um vídeo com a mão, cortando o começo e fim do vídeo, e virar um negócio profissional, a gente poder atingir mais vidas, mudar o um negócio mesmo, virar um Sim. business e deixar de ser um hobby. Sim. Ali dentro, falei, a gente precisa mudar. Beleza. Aí nós fomos, ah, olhamos um apartamento em São Paulo, beleza. Aí tava para dar tudo certo, aí descobriram que não tinha documentação do apartamento, beleza. É. Aí nós fomos para aí nós somos para um evento em São Paulo. Aí eu falei para ela vamos ver um apartamento. Aí nós fomos ver um outro apartamento que a gente tinha visto antes, a gente tinha gostado. Aí, carinho, um dia e meio assim a gente fez o um negócio do apartamento. Aí eu já encomendamos o caminhão da mudança. A gente bateu voltando do evento, chegou em casa, acho que era duas horas da manhã, já tava tudo encaixotado, então a gente deitou na cama e se cobriu com toalha, com, com, com as coisas que com tinha papelão. ali, pra poder, quase isso, <risos> pra poder dormir. E aí o caminhão encostou sete horas da manhã, mudou e a gente já pegou o carro de volta, voltou pra São Paulo e a gente ficou até o início da pandemia, quando a gente resolveu ter o João e voltou pra Ribeirão Preto, mas ali a gente ficou até o início da pandemia e foi o boom da universidade. Foi onde, tipo, 2018 2018 e 2019. 2019, acho que eu fiz mais de 100 palestras, então se era palestra pro tiozinho do Churros na praça, eu tava. Bora. Então, tipo, sempre com esse aspecto. E aí a gente foi encontrando pessoas boas no nosso caminho, dentro do nosso time, passando até o time que a gente tem hoje, né, 53 pessoas hoje dentro Sim. do nosso time. Então, a gente foi evoluindo com o nosso time, encontrando pessoas que se importam em ajudar o próximo, em realmente mudar Top. os negócios e transformar os negócios. É um negócio que capitalista, tá é lógico, a gente precisa de dinheiro para pagar e não é pouco, gente, precisa de muito dinheiro para pagar a folha então, do mês. Então pode comprar a mentoria do cara. Todo mês, é, continuei comprando a mentoria. Inclusive mas... eu não quero mais receber ligação, tá? <risos> a da ligação é legal, depois você conta. Tá aí, bom. cara, aí puxamos isso e aí a gente se tornou a universidade como universidade, sendo hoje a maior consultoria em toda a América Latina, voltada para vendas em marketplace de maneira geral, o maior consultor do mercado livre, o único influenciador em toda a América Latina, com um contrato assinado com americanos. É, o único que vai assinar com a Via agora, Marketplace, a gente está só esperando terminar de bater o contrato no jurídico. A gente Aí. se tornou parceiro do Magalu, estando presente em Expo Magalu é, com o pessoal. Da Troy também, né? Da TREI, a gente é parceiro TREI, nós somos parceiro Aí. Bling, somos parceiro do Melhor Envio, somos parceiro do de Ideres. Então, assim, a, a gente foi construindo um negócio... E que hoje a gente tem mais de 270 empresas em atendimento, isso dá mais de 100 milhões de faturamento mês só no mercado livre. Sim. E somando alta performance e mentoria, hoje a gente tem algo em torno né, de 2,5 bilhões ao ano só nesse círculo de alunos e etc. Então, então não é, é o que eu falo, tem 100 mil lá que vendem na B2W, só que a gente tem, do lado de cá, com certeza, grande parte dos mais influentes que vendem mais. E aí, sim, é... esse é o trabalho que a gente foi fazendo. Um trabalho cansativo, mas um trabalho muito bom. E a transformação, tem várias pessoas que estão aqui, que, na verdade, já estão com a gente no alto, ali dentro. Isso, Então, esse é um ponto aí muito, é, muito importante e que fez toda essa mudança. Né? Então, o Ale deixou de ser um menino para ser um cara que hoje consegue encontrar com o Frederico Trajano, do Magazine Luiza. Sim. Ou fez a reunião sexta-feira com o Alpata, do AliExpress, sendo a primeira empresa de consultoria em parceria com eles. Sim. Então, assim, é isso. Foi de, de história foi isso. Assim. Eu tenho 31 hoje e alguns outros negócios, mas tenho 31. anos. Cara, top essa história. E por que, que eu pedi para você contar isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que tá ali no Instagram fazendo videozinho, né? Você pejorativo do falando vídeozinho, né? Porque celular todo mundo tem, fazer vídeo todo mundo faz, mas ninguém sabe o que que acontece por trás disso, né? Então você não precisa, né? É, contar a tua operação, como é que funciona a tua estratégia, nada disso. Só com o que você contou. As pessoas conseguem ter uma dimensão Assim eu imagino né, De como isso funciona E muito marketing por trás né? Muito marketing E eu sempre bato Não é desmotivar as pessoas Mas eu gosto de ser preto no branco Se você não está preparado para a dor Você não está preparado para o amor não É isso Não está Então não é olhar para o Ali Não é olhar aqui para o imperador E achar que é fácil a nossa vida não é, né? então a gente passa por problemas, a nossa dor, é, se o Alho me permitir, sem saber até, mas é óbvio que eu não vou expor nada, mas o Ali tem, tem um filho né, de seis meses, né? seis seis, seis, seis, seis e 24 agora, em contato comigo em telefone particular, ele me falou uma coisa assim, porra Maurício, não sendo segunda-feira, para mim final de semana, tá top. E na hora eu entendi o porquê. Eu também tenho seis crianças e a gente precisa dedicar os filhos. Só que a nossa alta performance, a nossa maneira de lidar na internet, acaba que a gente, psicologicamente, a gente acaba se cobrando também. E a gente não é que a gente não consiga parar de fazer, é que não dá para parar de fazer. Você pode ter 53 colaboradores, né? 53 hoje, só 53, na universidade. Só. É total, em todas as empresas, são mais de 70 hoje. Mais de 70, pois é. Por mais que tenham 70 pessoas... Não são 70, tu tá ligado, né? Porque tem as Família famílias por, trás. por trás. Então, a autocobrança que a gente tem também é muito grande. Então, a gente não consegue parar, a gente vai vendo nosso filho é, crescer dia a dia, segundo a segundo, a gente perde um sorriso, perde alguma coisa, nossa esposa liga, fala, manda foto, e quantas vezes a gente não tem, consegue nem dar atenção para aquela foto que a gente acabou de receber. Isso é alta performance. Então, é por isso que eu gosto que as pessoas contem aqui o que acontece, que é para saberem que se você não tem estômago para aguentar isso, continue recebendo seus 10 mil reais, que não é um salário ruim. Receber 4 mil não é um salário ruim para engolir meia dúzia de sapo. Porque isso que o Ali faz, isso que eu faço, e outros players aí fora faz cara, eu acho que isso é engolir um brejo inteiro <risos> por dia Sim. ali dentro. E isso é bem complexo, né?